Em um dos vídeos da semântica para a lógica de primeira ordem, eu falo da interpretação canônica do símbolo de igualdade, como a identidade. Falo ainda sobre a lei de Leibniz, segundo a qual objetos idênticos são indiscerníveis, E desafio você, essencialmente, a demonstrar a correção das regras que aparecerão no presente vídeo. Aqui eu estenderei os termos de dedução natural para a lógica de primeira ordem, acrescentando regras para introdução e eliminação do símbolo de igualdade. Eu vou considerar fixado uma assinatura e um conjunto de símbolos de variável que são usados para gerar o conjunto de todos os termos da linguagem de primeira ordem. A regra de introdução da igualdade é muito simples. Consiste, essencialmente, em dizer que não interessa qual é o contexto no qual nós estejamos trabalhando, isto é, de quaisquer premissas, é possível derivar t é igual a t. Esta é uma regra axiomática, com a qual não é apenas fácil da gente concordar, dada a nossa intuição básica sobre a igualdade, como também sobre a qual podemos observar que não há fórmulas nem sequentes de entrada. É isso que significa ser axiomática. Já a regra de eliminação recebe uma árvore que evidencia uma igualdade da forma t1 igual a t2, Recebe uma evidência de que uma fórmula φ vale para T1 e usa justamente essa igualdade entre T1 e T2 para dizer que agora temos uma evidência no contexto combinado de que a fórmula φ vale para T2. Semanticamente, se T1 e T2 denotam o mesmo objeto e o objeto denotado por T1 tem uma propriedade φ. Então, obviamente, o objeto denotado por T2 também tem essa propriedade. Esta regra colocada na forma de árvores decoradas por fórmulas diz que podemos combinar duas árvores de derivação muito específicas para produzir uma terceira. Recorde que nos nossos sistemas de dedução natural temos trabalhado com regras esquemáticas. Cada um dos símbolos de fórmula ou de variável que nelas aparecem representam uma fórmula qualquer ou uma variável qualquer. Nas presentes regras para o símbolo de igualdade, os símbolos T, T1 e T2 representam termos quaisquer. O símbolo de igualdade é extremamente comum em teorias matemáticas. Uma questão interessante, contudo, é se ele aparece como um símbolo primitivo ou derivado nessas teorias. Por exemplo, pense numa classe de álgebras. Tipicamente, classes de álgebras podem ser axiomatizadas através de equações ou, talvez, equações condicionais. Em qualquer caso, objetos linguísticos que podem ser expressos usando o símbolo de igualdade. Esse símbolo de igualdade não precisa ser definido na teoria de uma certa álgebra. Nós assumimos que ele está presente e que sabemos o que ele significa. Certamente concordamos que, em qualquer álgebra, a equação t igual a t é satisfeita. E a nossa principal forma de fazer raciocínio equacional é usando instâncias desses nossos axiomas e, principalmente, usando e abusando da ideia de que termos iguais podem ser substituídos um pelo outro. Em contraste com o caso das álgebras, várias outras teorias matemáticas não precisam assumir o símbolo de igualdade como sendo primitivo, já que nelas este símbolo pode ser definido. Por exemplo, em teoria dos conjuntos, a igualdade pode ser definida a partir do símbolo de inclusão, o qual, por sua vez, também pode ser definido usando o único símbolo primitivo da teoria, o símbolo de pertinência. Na teoria das ordens parciais, de maneira semelhante, a igualdade entre M e N Pode ser definida usando esta ordem parcial. Um terceiro caso que vale a pena analisar diz respeito às estruturas de dados. Ao definir uma nova estrutura, digamos, uma pilha, uma fila, uma árvore, introduzimos certos construtores, usamos-los para definir certas operações e também podemos, com eles, introduzir certos predicados. O predicado de igualdade que nos ajuda a determinar, por exemplo, se duas pilhas são a mesma pilha, ou se duas árvores são a mesma árvore, precisa, nas estruturas de dados, não apenas ser definido, mas também implementado. Para determinar se duas pilhas são a mesma, eu preciso de um procedimento, que nos diga, por exemplo, como olhar para essas duas pilhas, calcular o que está no top, verificar se se trata da mesma coisa, e se esse teste for bem sucedido, fazer um pop em ambas as pilhas e seguir comparando. Fazemos isso até que as duas pilhas sejam esvaziadas e verificamos se somos bem-sucedidos em todos os nossos testes. Só neste caso, dizemos que ambas as pilhas são iguais. Tome nota destas regras da introdução da igualdade e da eliminação da igualdade, pois agora iremos renomeá-las como regras de reflexividade e de congruencialidade da igualdade. Se além dessas duas propriedades, eu puder também demonstrar que esse símbolo tem a propriedade de simetria e a propriedade de transitividade, teremos demonstrado que se trata de uma relação de equivalência a qual é compatível com todas as demais operações. Aqui, no caso de estrutura de primeira ordem, compatível de fato com todos os símbolos da assinatura. Eu vou escrever as regras da igualdade aqui num cantinho só para a gente se lembrar mais facilmente delas. O que eu quero mostrar aqui é que a regra de simetria, segundo a qual uma evidência de que T1 é igual a T2 pode ser transformada numa evidência de que T2 é igual a T1, pode ser obtida a partir do uso das regras de reflexividade e de congruencialidade. Em seguida, farei o mesmo para esta nova regra de transitividade segundo a qual evidências de que T1 é igual a T2 e T2 é igual a T3 podem ser transformadas em uma evidência de que T1 é igual a T3. É óbvio que a regra de reflexividade não pode fazer todo o trabalho, afinal de contas ela sequer tem fórmula de entrada. Enquanto isso, para usar a regra de congruencialidade, eu preciso saber encontrar um certo Φ que me seja útil. Obviamente, se estas duas regras forem absolutamente gerais, as demonstrações que apresentarei devem ser absolutamente gerais, devem servir para qualquer assinatura, independentemente da presença de símbolos de função ou de símbolos de predicado outros que o símbolo de igualdade. Portanto, já tem aí uma dica. Essa fórmula Φ deve envolver o símbolo de igualdade. Vamos lá. A regra de simetria, já sabemos, termina com a expressão T2 é igual a T1. O termo T2 pode ser distinto do termo T1, Portanto, não posso, em princípio, ter usado aqui a regra ref. Devo ter usado a regra Kong. Preciso agora, então, olhar para esta expressão e vê-la como uma expressão desta forma. Ora, procuramos por uma expressão que tenha um buraco chamado x, que está preenchido pelo termo t2. Ou seja, ao invés de t2 é igual a t1, eu quero ter x é igual a t1. E resulta no mesmo que já tínhamos antes via substituição. A aplicação da regra Kong, agora, nos diz que algo foi trocado por este T2. Em outras palavras, nos desafia a encontrar o que poderia ter estado deste lado do símbolo de igualdade e que foi depois substituído pelo que estava deste lado. Muito simples. Aqui do lado esquerdo temos justamente a nossa premissa T1 igual a T2. Do lado direito, por outro lado, também temos T1. Pela noção de substituição, esta fórmula direita significa exatamente que t1 é igual a t1, e podemos justificar esta última fórmula pela regra de reflexividade. Portanto, t1 é igual a t2 nos permite derivar t2 é igual a t1 na presença da reflexividade e da congruencialidade. Partindo agora para a regra de transitividade. Mais uma vez, preciso reconhecer esta fórmula como φ de alguma coisa, mas agora eu tenho duas opções de φ uma fórmula com um buraco X que é preenchido pelo termo T3 ou uma fórmula com um buraco X que é preenchido pelo termo T1. Eu vou escolher a primeira delas e deixar a outra como exercício para você. Mais uma vez, a aplicação da regra Kong me diz que esta fórmula Φ pode ser repetida aqui em cima e me diz que este objeto foi aquele que entrou no lugar deste outro. Mas qual pode ter sido esse outro? Vou experimentar aqui colocar o termo T2. Afinal de contas, T2 é igual a T3 é uma das premissas da nossa regra de transitividade. Mas, ora vejam só, pela definição de substituição, temos a fórmula T1 é igual a T2, que é a outra premissa da nossa regra de transitividade. Portanto, de T1 é igual a T2 e T2 é igual a T3, derivamos T1 é igual a T3 usando congruencialidade. Recorde que eu deixei para você um exercício com a alternativa a esta fórmula F. É um exercício interessante. Tente fazer.